Bom dia, boa tarde a todos e obrigada pela vossa participação nessa sessão sobre a importância e sustentabilidade das observações hidrometeorológicas, o papel da cooperação internacional, organizada pela Secretaria da Conferência de Diretores dos Serviços Meteorológicos Ibero-Americanos, ostentada pela Agência Espanhola de Meteorológica, e organizada com o Fundo de Cooperação para o Saneamento da ECIT. Portanto, os participantes que já estão uh, ligados, vou dar umas breves mensagens sobre outras uh, sessões que estão a acontecer e que estão relacionadas para os próximos, os que estão ainda a entrar na sessão. Ontem falou-se na importância de elaborar cenários regionalizados de mudança climática. De climática e ter visores uh, para adaptação à mudança climática. Mas hoje vamos adentrar-nos um pouco, porque para obter esses cenários é preciso ter dados de observação. Sem observação não há previsão. A observação hidrometeorológica é a chave para o conhecimento do clima e a sua evolução, para que se possam estabelecer medidas de adaptação. Na quarta-feira, nesta mesma sala, vai-se falar sobre experiências da Agência Espanhola nas áreas costeiras da América Latina. Experiências para adaptação à mudança climática. Este é um sistema indispensável para sistemas de alerta precoce. Essa sessão vai ter lugar na quinta-feira, nesta mesma sala. Chama-se alerta precoce. Para os eventos extremos, amanhã na quarta-feira na sala de recursos hídricos vai ser debatida a gestão de riscos e secas e inundações para a adaptação à mudança climática. Como podem ver, são todos temas relacionados com o tema da sessão de hoje, que nos vai levar não só a falar da importância da sustentabilidade das observações hidrometeorológicas, mas também do papel das redes e da cooperação internacional neste tema. Passo agora a apresentar-lhes os palestrantes, temos hoje a honra de contar com quatro uh, palestrantes excepcionais por parte da uh, Organização Meteorológica Mundial, podem agora acender as vossas câmaras para que os participantes possam ver, da Organização Meteorológica Mundial, como dizia, temos a Julian Baid, diretor da, do Gabinete Regional para as Américas e a Rodney Martinez, o representante para a América do Norte, América Central e Caraíbas. Da Agência Estatal de Hidrometeorologia de Espanha, temos Jorge Tamayo, coordenador do Programa de Cooperação Meteorológica Ibero-Americana e secretário da CIMET, a Conferência de Diretores de Serviços Meteorológicos e Hidrológicos da América. Por parte da ETESA, a empresa de hidrometeorologia do Panamá, temos Luz Graciela de Calfadilha, diretora de hidrometeorologia. Vamos agora abrir a mesa redonda. Vou ser a palavra a Julián Baix. Diretor do Gabinete Regional para as Américas, da Organização Meteorológica Mundial. Desde a sua perspectiva da OMM, mas também como meteorológico, que é a sua profissão desde sempre, também foi Diretor da Direção da Meteorologia do Paraguai e visto que durante anos representou a América do Sul no Conselho Executivo da OMM e foi membro ativo da Conferência de Diretores de Serviços Meteorológicos e Hidrológicos da CIMED, qual é o papel que têm os sistemas de observação na previsão de serviços de informação? Rudeão, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada à organização e, particularmente, também à CDDA, à CIMET, por me dar esta oportunidade. Sem dúvida alguma, o papel da observação é o pilar fundamental, à base para todo o o que, como bem mencionou, se traduz em serviços e especialmente nos serviços de alerta precoce para as nossas comunidades. Não sei se alguém me pode ajudar com a apresentação ou vou ou se poderei partilhar o meu ecrã. Vocês digam-me como proceder. Aí está ela. Bom, muito obrigada. Esse é o de Rodney, tem que ser a apresentação anterior, essa é o do Rodney Martínez. Posso fazê-lo eu desde, desde o meu ecrã, se for possível? Esta é a apresentação do Rodney Martínez. Vamos agora projetar a sua apresentação. Não há problema, Juliane. Muito obrigada. Bom, eu acho que o papel dos sistemas de observação, como mencionei ao princípio, é realmente uh, o ponto de partida o ponto de partida e a chave para todos os serviços que são prestados a, a nível de tanto os serviços meteorológicos como os serviços hidrológicos e particularmente, um, particularmente os sistemas de alerta precoce, serviços climáticos, etc. A OMM... Como vamos ver em seguida na apresentação, é desconhecida para muitos, é a agência do, do sistema das Nações Unidas, encarregada de tudo, todos os referentes, tudo o que é referente ao clima, ao tempo e à água. Aí o que fazem é sintetizar o papel da OMM no geral, mas baseado, como vocês podem ver, um, nas letras azuis, está fundamentalmente direcionado para a cooperação e coordenação internacional no que diz respeito ao estado e comportamento da atmosfera terrestre e a sua interação com o solo, os oceanos, o tempo, o clima e, obviamente, a consequente, os recursos hídricos. Então esse quadro, esta imagem que vocês podem ver, mostra a complexidade do sistema de observação. Podemos a partir desta observação simples da atmosfera até observações mais complexas como hum, gases na atmosfera ou temperaturas nos oceanos, a biodiversidade, etc. É por isso que atualmente a Organização Meteorológica Mundial expandiu os seus horizontes no que diz respeito à observação e tem um, um, um foco mais uh, holístico para observar o que é o sistema da Terra, ou seja, todos os elementos que compõem o sistema terrestre da Terra. Brevemente, queria comentá lo que, no próximo slide, a Organização Meteorológica Mundial é um organismo que... Uh, composto por vários especialistas a nível mundial, cerca de 200 mil especialistas nacionais. O seu trabalho fundamental é a coordenação de todos estes especialistas. É cofundador e anfitrião do, do painel de mudança climática, como vocês podem ver. Como podem ver no terceiro item, a OMM é a coluna vertebral do Sistema de Observação Global. Patronizado, este tipo de observação em tempo real, tanto para, para as previsões do tempo como as previsões do clima. Coordina o funcionamento entre 60 dos serviços globais de previsão do tempo com os centros regionais que oferecem tanto as previsões tanto a curto como a longo prazo. E, obviamente, um dos pilares fundamentais é a transferência tecnológica entre os países mais desenvolvidos e os países que estão em via de desenvolvimento. E eu queria, queria destacar o papel que tem a Conferência de Diretores e Serviços Meteorológicos Ibero-Americanos, onde esta coordenação, esta cooperação, uh, se vê articulada de uma forma muito próxima com a nossa organização, com resultados muito positivos para todos os países-membros. No seguinte slide, por favor. Então, como mencionei ao princípio, o pilar fundamental desta cadeia de valores, como se pode ver na seta que começa com a observação do tempo, clima e água e que termina com o serviço Então, a observação é a base para depois, com, através da observação hidrometeorológica, se poder avançar com os modelos de previsão e simulação Criar as previsões e, por fim, os produtos e serviços que estão detalhados, especificados como produtos para o tempo, clima e água. Para quê? Tudo isto para que podamos, possamos utilizar esta informação e produtos em benefício da sociedade. E hoje em dia, tratando sempre de estar alinhados com o cumprimento dos Uh, objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Podemos avançar, por favor, para poder mostrar brevemente uma imagem, uma ideia do que este sistema de observação global uh, coordina. A Observação Meteorológica Mundial. Podem ver aqui diferentes tipos de instrumentos. Um dos instrumentos essenciais e fundamentais hoje em dia são os satélites meteorológicos, temos em órbita, com a colaboração dos dois países, obviamente, vários satélites, tanto de órbita estacionada como de órbita uh, em movimento. Temos também na imagem, podemos ver estações que estão em terra, estações que estão localizadas no oceano, no oceano tanto em boias que estão à deriva como em buques, Uh, que se movem, que se deslocam de um sítio a outro e que também durante essa deslocação conseguem uh, continuar a criar observações. Uh, temos também observações de uh, aeronaves por parte tanto da atmosfera superior. Enfim, é uma, é uma infraestrutura realmente complexa mas que está muito bem articulada muito bem estruturada para poder criar esta troca uh, dos difer diferentes sistemas de observação que permitem uh, a criação dos prognósticos, a previsão do tempo. Se podemos passar seguinte, ao seguinte slide, podemos observar um esquema, de, um esquema do sistema de observação, mas finalmente na parte inferior esquerda da, do vosso ecrã termina... Com um modelo global da atmosfera, obviamente está também integrado o modelo oceânico também, e tudo isto exige dados e observações. No seguinte slide podemos observar os três pilares do Sistema Mundial de Observação da OMM. Estes três pilares estão, têm base no Sistema Mundial de Observação, que hoje em dia está tem uma nova, um novo nome, nova sigla, que é o Sistema Global de Observação Integrado da OMM, o em inglês, que integra vários programas de observação, diferentes sistemas de observação, o da atmosfera global, que está centrado uh, especialmente nos gases atmosféricos, o sistema global do clima, o sistema global da observação hidrológica, o sistema global de observação do clima. Todos estes elementos constituem o sistema global da observação através das suas plataformas oh, e, e dos seus parâmetros uh, padronizados, que é o WIGOS. Depois temos o Sistema Mundial de Telecomunicações. Esta informação que se, que se cria nos, nos países pode ser partilhada e para tal utiliza-se o Sistema Mundial de Informação do M&M, que é o WIS. Então, estes pilares fundamentais da observação são WIGOS, cuja informação é facilitada pelo WIS, e depois temos ainda o Sistema Mundial de previsão e prognóstico e de, proce de processamento de dados e de previsão, que seria, finalmente, onde se utiliza esta informação e a partir de onde se criam produtos como os sistemas numéricos de tempo, que servem para os sistemas de alerta precoce, especialmente. No seguinte slide podemos ver como estão distribuídos os principais centros mundiais uh, designados para a previsão numérica do tempo, como está aqui o GDPS, é o Sistema Global de Processamento de Dados e Prognóstico, GDPFS, e como podem ver, a Organização Mundial de Metrologia conta com vários destes uh, elementos distribuídos por todos os, os continentes e uh, nas Américas, em particular, temos vários centros, tanto na América do Sul como na América do Norte. Estes são os responsáveis da criação de prognósticos globais que depois são geridos por cada país que depois pode uh, criar e gerar os próprios, uh, uh, as próprias previsões a nível local. Os sistemas de observação, para resumir, são tão importantes como são a chave para poder produzir todos os produtos uh, que cria qualquer serviço operacional de meteorologia, de etodologia ou relacionados com o meio ambiente. E como tal, é uma infraestrutura que também, obviamente, custa muito dinheiro, é muito cara. Portanto, queria fazer algumas considerações finais. Queria mencionar no último slide os. nestas considerações finais, queria destacar os sistemas de observação hidrometeorológica são fundamentais para melhorar a eficiência e eficácia dos sistemas de alerta precoce. E é imprescindível para este fim, para a cooperação regional, para poder fortalecer e manter estes sistemas de observação. E finalmente, e aqui é um tema muito importante, é um assunto muito importante, que estamos sempre a promover, que é pedir aos nossos governos, especialmente dos países bando-americanos, a fortalecer as inversões, os investimentos nas infraestruturas de observação hidro e a poder garantir, assegurar o orçamento para o, a manutenção e, e o correto funcionamento destes sistemas, porque senão toda esta cadeia de valor pode uh, destruir-se, pode cair. Eu agradeço muito, Estou, ficarei atento às, às vossas consultas. Queria só promover o estado global do clima em 2020, é o último relatório, para a América Latina e Caraíbas, que foi apresentado em agosto pela Organização Meteorológica Mundial. Esta é a versão, uh, existe a versão em espanhol e inglês para aqueles que estejam interessados em aceder uh, à mesma. Muito obrigada. Muito obrigada, Julián. Está clara a importância dos temas de observação uh, hidrológica e que é necessário, de, precisam tanto de financiamento como de manutenção e um compromisso, um compromisso por parte dos países para que sejam sustentáveis. Uh, vamos agora ver uma experiência positiva de cooperação regional a partir da qual uh, foi criada a Lei Americana de Descargas Elétricas uh, criada com o fundo e financiada pela Comissão Europeia. Para a implementação deste ambicioso projeto, uh, foi firmado um, um convênio de colaboração com a EMET e uh, trabalhou-se sempre em estreita colaboração com a CIMET. É por isso que contamos hoje com a presença de Jorge Tamay, coordenador do Programa de Cooperação Meteorológica Ibero-Americana, pertence à, ciência, à Agência estatal de Meteorologia de Espanha e é responsável da Secretaria de Conferência de Diretores dos Serviços Meteorológicos e Hidrológicos Ibero-Americanos, a CIMET. Jorge tem uma experiência muito abrangente, tanto na direção como na gestão da planificação da observação infraestrutura, previsão meteorológica, como na cooperação internacional, especialmente com os serviços meteorológicos ibero-americanos e com a Organização Meteorológica Mundial. Jorge, em que consiste este projeto de rede centro-americana de detecção de descargas elétricas? Muito obrigada, Natália, pela tua apresentação, introdução e pergunta. Este é um projeto, como comentou anteriormente o Julian, para poder dispor de bons sistemas de observação meteorológica, cada vez mais é necessária a cooperação, a colaboração entre instituições e, por outra parte, também o apoio dos diferentes países para poder levar a cabo este tipo de... Ou para poder manter este tipo de sistemas. Neste caso, aqui temos um bom exemplo do que é um sistema de observação regional estabelecido a partir da cooperação e colaboração entre diferentes instituições. A necessidade de dispor de, de, de bons sistemas de observação não é um capricho dos serviços meteorológicos é uma necessidade dos diferentes setores da sociedade e uh, ficou bastante claro por exemplo nas reuniões que levaram a cabo entre as redes ibero-americanas do meio ambiente relacionadas com o tempo e o clima como a CIMET a conferência de diretores dos serviços ibero-americanos de hidrológicos a CODIA a conferência de diretores ibero-americanos de água e a Reor. Estas três redes mantêm reuniões de forma periódica e nessas reuniões vão uh, saindo uma, uma série de necessidades e de projetos em comum para poder cobrir esta necessidade. E uma necessidade que está muito, uh, muito clara é ter bons sistemas de observação, de observação que permitam planificar e gerir a redução de riscos associados aos fenómenos uh, meteorológicos extremos. O que é preciso para ele? É preciso reforçar a observação sistemática para poder ter informação de base, fortalecer os serviços meteorológicos, que são aqueles que têm que manter e prestar estes serviços, e depois estabelecer mecanismos de coordenação, tanto a nível nacional como regional, para poder uh, abordar de uma forma integrada esta necessidade de... Dispor de, de sistemas de observação adequados, fiáveis e oportunos, entre eles, a possibilidade de desenvolver centros regionais virtuais que possam aproveitar a capacidade das diferentes instituições para a previsão e vigilância dos fenómenos hidrometeorológicos. Mas, de respeito, na próxima quinta-feira vai haver uma apresentação de um centro regional que está a ser desenvolvido na América Central para a prevenção do tempo severo. Dentro desta filosofia, desta necessidade, uh, deu-se a possibilidade de levar a cabo o desenvolvimento de uma rede centro-americana de detecção de DIOS, que nos permite, ou que vai permitir, que está já a permitir, perdão, uh, dispor de, de informação, em tempo real, sobre onde é que estão a acontecer as, as tempestades e o tempo mais severo ou mais intenso na região. E isso uh, faz com que essa informação possa ser utilizada pelos diferentes serviços meteorológicos, como uh, já foi. Vamos comentar na, na próxima apresentação. Esta é uma rede regional que uh, se pôde levar a cabo uh, graças ao, à financiação da União Europeia, e que este foi quem pôde levar a cabo este projeto, que é um projeto que é um bom exemplo, não só para a região, mas para toda a comunidade que está implicada, que faz parte da observação meteorológica, o apoio técnico, o apoio mais, mais, tecno mais tecnológico para poder levar a cabo tudo isto uh, dentro do, do quadro de, colabora de, de colaboração da cement. A característica principal deste projeto. É que é um projeto partilhado, ou seja, há antenas para detectar os raios distribuídas por toda a América Central. Independentemente, podemos dizer aqui, da necessidade nacional, mas sim da necessidade regional, é necessário que a que a precisão seja a mais alta possível. Isso chegou -se a ser uma, uma precisão superior a 100 metros para detectar os raios, com uma eficácia de detecção superior a 90% no que diz respeito a todas as redes que estão já implementadas. Ou seja, temos 25 antenas espalhadas pela região e também é possível aproveitar outras antenas que já estão implementadas, por exemplo, na Honduras. O que fizemos foi aproveitar as que já existiam para que uh, toda a informação se possa depois uh, concentrar num só processador de informação que está nas instalações da, da TESA no Panamá. E toda esta informação detectados pela antena integra-se num só processador e são distribuídos em tempo real a cada um dos serviços meteorológicos da zona com isso, é possível ter em tempo real de uma informação muito, uh, muito útil, não só para a previsão meteorológica, mas para todas as outras aplicações que possa ter, por exemplo, aplicações para a transmissão elétrica devido à influência dos raios. Para poder levar a cabo. Foi necessária uma cooperação regional muito intensa. Estabeleceu-se um acordo entre todos os serviços meteorológicos da região para poder levar a cabo este projeto. Os serviços meteorológicos proporar, proporcionaram uh, os, uh, os, as estruturas para poder instalar as antenas. Foi preciso só ter acesso à eletricidade e à internet em lugares específicos onde poderiam haver interferências elétricas. Cada serviço meteorológico é responsável, comprometeu-se a manter, a fazer a manutenção destas antenas e dos equipamentos que estão instalados no, no seu território. Se as antenas, por exemplo, que estão instaladas na, na Nicarágua estão a ter problemas, não afeta só a Nicarágua, afeta toda a a região que está a beneficiar destes dados. Então, para que funcionam bem as essas antenas funcionam bem na Costa Rica, significa que também uh, outros países possam uh, obter essa informação. Então, depois houve outra questão que foi saber quem é o proprietário desta informação, destes dados, não é? Os dados brutos são da propriedade do, do Serviço Meteorológico, mas uh, é uma informação que não serve para nada. Essa informação tem que ser processada. Então, os dados processados através do sistema instalado no Panapá já são propriedade de todos os serviços meteorológicos, pelo que todos podem aceder um, e aplicá-los à, à sua regulamentação e objetivos. Depois uh, temos os produtos, que, que uh, os avisos automáticos, por exemplo, ou uh, formas de, de detecção. De raios e incêndios florestais, estes produtos já são na nacionais, são elaborados a nível nacional, mas se são produtos regionais elaborados pelo sistema Proceda, por exemplo, o sistema de detecção de, de raios, os proprietários passam a ser todos os serviços meteorológicos da região. Hoje em dia, o sistema já está a funcionar desde julho de 2020. Os sistemas, as antenas estão ligadas a um sistema de, de, de processamento da Etesa, independente à rede de, interna de, de comunicações. Este é uma é uma ligação, uma conexão financiada, além do projeto, uh, também pela própria Etesa. Há uns quantos detetores que ainda não, não se puderam instalar uh, devido às restrições da da, da viagem, ah, então desde que começou a pandemia, em março de 2020, que ficaram pendentes ainda seis detectores de instalar. E depois temos encontramos alguns problemas de comunicações em alguns detectores ah, porque havia problemas com as gerações de peso, ou porque havia problemas, uh, por exemplo, de interferências elétricas. Às, às vezes, problemas tão simples como no edifício há um elevador e cada vez que o elevador está a andar, há uma estrutura elétrica que pode afetar este detector. Portanto, são temas que se vão solucionando à medida que vão aparecendo e que o projeto se vai desenvolvendo. E já para terminar, o que é que está previsto para os próximos tempos? Em primeiro lugar, toda esta informação deve ser utilizada por parte de cada serviço meteorológico e deve ser incorporada no serviço virtual de alerta de avisos de tempo severo, que, como já comentei, se poderá ver mais em detalhe na sessão que vai haver na quinta-feira, dedicada a sistemas de alerta precoce e depois também para que todas as informações e notificações de avarias possam ser geridas a nível regional e local, está a ser criado um sistema de detecção de incidências um, que estará já a funcionar o mais rapidamente possível. De Vão ser levadas a cabo algumas formações para também haver um, uma troca de experiências entre todas as instituições que estão implicadas no projeto e também este projeto. A verdade é que pode ser ampliado. Atualmente está dentro uh, da região da América Central, mas obviamente pode ser ampli ampliado a outros países da região ou, ou a todos aqueles fora da região também que estejam interessados em participar instalando tanto os que estão a funcionar como os que sejam de exportação ou até reciclando este projeto noutras zonas como poderia ser outro, outro, outras zonas da América do Sul, para que possam ter algo parecido ao que temos. É já está tudo, muito obrigada, muito obrigada pela vossa atenção. Logo uh, vamos ouvir um pouco como é que está a funcionar este sistema. Muito obrigada, Jorge. A verdade é que é um projeto completamente emblemático. Eu acho que é a primeira vez que se estabelece na região um sistema comum de funcionamento em rede para os países da América Central e vai ser a uh, semente uh, de algo muito importante que vai ser integrado no, no futuro centro regional uh, oficiado pela CRRH como já vimos em alguma outra sessão, mas é muito interessante. Gostaria de pedir à, à Luz Graciela de Caçadilha, diretora de hidrometrologia de ETSA no Panamá, desde a perspectiva de um dos países beneficiários do projeto, como é o funcionamento desta rede centro-americana de detecção de descargas elétricas. Seguidamente, também vou pedir ao Jorge e à Graciela, que respondam uma pergunta que está no chat sobre, sobre como aceder à informação que está na rede, por parte dos próprios usuários, utilizadores. Qualquer um dos dois pode, pode responder. Mas a Graciela tem a palavra agora para a sua exposição. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Recapitulando um pouco, rapidamente, a apresentação do Jorge. Bom, esta é uma rede de detecção de, de raios centro-americana que teve, onde participaram que integra estas diferentes organizações para criar este projeto. E nós incluímos aqui o Comitê Regional de Recursos Hidráulicos, CRRH, ao qual pertencem os Serviços Meteorológicos Centro-Americanos. Dada a cooperação e coordenação para que este projeto pudesse ser constituído com êxito, com sucesso, como se mencionou, é um subsistema que conta com 25 equipamentos de detecção nos diferentes países, é um, sistema que, um subsistema que faz o processamento dos dados, que é o SCAL, que está no Panamá, e seis subsistemas de exploração que pertencem aos seis países da América Central. Como também já se viu, a tem. Consta de uma antena de detecção de descargas e uma antena G GPS, um sensor, fonte de alimentação, bateria e um sistema de proteção. Aqui, vou uh, meter aqui um pouco porque é muito importante aquilo que se mencionou anteriormente, é fundamental que estas redes estejam instaladas de tal maneira que não exista nenhum tipo de interferência com outro, um, outro sistema elétrico ou de transmissão. De qualquer outra antena de comunicação, porque se podem dar interferências. Este é um sistema muito seguro, mas é sensível a qualquer interferência. Isso foi um dos problemas que aconteceram praticamente em todos os países e que se foi corrigindo ao longo do tempo e atualmente estão todos a funcionar de forma adequada. Uh, tendo em conta que sempre que a parte. Uh, relacionada com a internet é muito importante. E nós tivemos no Panamá. Este é onde estão localizados todos os sensores a nível regional. Este é o estado dos sensores hoje, no dia 21 de dezembro de 2021. Podemos ver que os sensores assignados na Guatemala foram cinco. Ativos têm quatro, inativos têm só um. El Salvador tem dois, dois ativos, a Nicarágua tem. Oito sensores assignados, só tem três ativos, um inativo e quatro que ainda não foram instalados. Na Costa Rica, uh, tem três sensores assignados, tem dois ativos e um inativo. O Panamá tem seis sensores assignados, três ativos e dois inativos. E estes dois inativos, justamente, uh, é porque temos muita flutuação nos centros uh, com conexão à internet. Estamos já uh, com, uh, com todos os processos necessários para poder mudá-lo para outro local. O sistema funciona bem, mas quando há faltações da internet, deixa de transmitir uh, com segurança. E o último que ainda falta instalar é, está na fronteira com a Colômbia. N nas Honduras foi assinado um sensor, eles têm sete sensores próprios, nós tivemos uh, reuniões com eles, com as Honduras, um, eles têm desses existentes, dos seus seis, têm três que podem entrar nesse sistema. E este sensor, que lhes foi assignado então, neste momento está inativo. Então, com a entrada destes seis sensores na rede, obviamente que vai funcionar muito melhor porque a triangulação entre os sensores é fundamental para a correta localização das escadas. No caso do Panamá, temos aqui a localização bastante bem distribuída por todo o país para que se possa fazer essa triangulação correta. O que está a fazer ainda falta é na área da Endarín. É aí que temos, é no centro... Este que está aqui, que vocês podem ver, vamos mudá-lo de localização. Este também que está em colo, vamos levá-lo para o porto de Cristóbal, que vai ser muito importante, é uma coisa importante, porque vamos poder contar também com as descargas no mar. Esta é a visualização das descargas elétricas na base de dados. Aqui podemos ver em tempo real. E aqui vamos observar com mais atenção para mostrar-vos as qualidades desse sistema e a sua funcionalidade. Para nós é uma ferramenta muito importante porque permite a monitorização e o seguimento das condições atmosféricas e do tempo, permitindo-nos a criação de mapas de densidade de descargas por quilómetro quadrado, a criação do mapa isoceraónico. Esta é uma das funções que uh, nos pedem com muita frequência, que são certificações de eventos por descargas atmosféricas para investigações dos órgãos judiciais quando há, há algum acontecimento que pode causar, uh, pode afetar, por exemplo, a morte de alguma pessoas. As companhias de seguro quando há reclamações por acidentes uh, causados por descargas, empresas de distribuição elétrica, sistemas de transporte do metro, sistemas de transporte marítimo e pessoas naturais. Aqui, digamos que é informação já passada, portanto, é informação de acontecimentos que já aconteceram. Então, o que fazemos é procedemos a. identificamos a, dona, a, a zona a, onde nos pedem a, a informação, vamos à base de dados e, e fazemos o download dos dados para poder localizar essa informação com todas as suas, coordena as, as, as suas coordenadas e então apresentá-los na forma de relatórios. Nós uh, ger ger geramos avisos de chuvas e de tormentas Uh, esses avisos de advertência por chuvas e tormentas têm uma validade de 4 horas, ficam um, publicados na página web, temos uma lista de usuários, sobre, sobretudo o Sistema Nacional de Proteção Civil, onde colocamos a imagem do sistema TOA, mais a imagem de radar uh, que está instalado na área da Tchiriquia, que tem uma cobertura bastante abrangente, bastante ampla. Então é, uma, é um plus, é algo adicional que nos permite poder fazer avisos de advertência e de vigilância. Este mapa foi criado este mês com as descargas dos meses de agosto deste ano. Como digo, nós retiramos os, os dados da base de dados ah, num arquivo CBS e depois transferimos esses dados para a zona num polígono por metro quadrado. Podemos ver essa informação por metro quadrado. Os pontos que vocês podem ver aqui de cor violeta são porque temos mais de 16 descargas num mês nesses pontos. Este é um exemplo de um pedido que nos fez a empresa de transmissão, porque descargas elétricas afetaram a linha de transmissão, a linha principal, as linhas uh, abriram e houve uh, um acidente importante e não tivemos que certificar e comprovar que, efetivamente, perto dessas linhas tinha caído um raio e aqui, aqui mais em baixo, caíram, tinham caído três raios. Para nós... E para o sistema de distribuição é muito importante porque há uma agência que se chama a CEP, que é a Autoridade dos Serviços Públicos, que penaliza o mercado elétrico e as distribuidoras elétricas e empresas de transmissão elétrica por se há algum tipo de acidentes na rede que possa ocasionar a falta de fornecimento uh, de rede elétrica aos cidadãos. Por isso, nós oferecemos uh, informação uh, e aqui podemos comprovar que houve uma perda de sinal devido a uma descarga uh, que foi devidamente localizada, não só pela localização, mas também nós fazemos um relatório onde podemos ver o estado do tempo uh, nesse momento, que tipo de uh, eventos meteorológicos é que, é que houveram, etc. Os, pro, os projetos atuais, como se mencionou anteriormente, os, estão a ser, está a ser colocado o sistema de descargas elétricas no setor virtual de, de monitorização. Esta é uma capa onde nós podemos ver uma imagem onde se podem ver as descargas o sistema que O sistema que vai ser explicado na próxima quinta-feira uh, mostra como se vão colocando estas capas. Estas são as capas que podemos ver através das imagens de satélite. E aqui, por exemplo, colocamos outra capa, afastamos-nos um pouco e podemos ver até uh, todos os acidentes e, e eventos que há a nível regional. Aqui, por exemplo, podemos ver... Uh, a viagem que fez Peter, o a Peter, também podemos adicionar ao sistema estas descargas que estão aqui, este aglomerado de descargas num raio de 10 quadrados, as descargas consecutivas de mais de 15 dias e de mais de 15 descargas nesse espaço de 10 por 10 quadrados. Esta ferramenta de descargas Dá um valor muito importante, um valor acrescentado a esse sistema, porque, obviamente, os eventos de, de clima severos vão sempre acompanhados de descargas elétricas. Para os, os projetos futuros, é necessário criar aplicações para os computadores, as tablets e os telemóveis que possam incluir a monitorização das tempestades com o objetivo de criar alertas de prevenção automática. Seja para os, os grupos, organismos de proteção civil, para os grupos de operações e que realizam as tarefas de manutenção nas torres de transmissão, para os, os, os utilizadores que trabalham nas linhas de distribuição, aviação civil, a marinha, entre outros. Este é um projeto futuro que nós devemos integrar para que os utilizadores possam processar esta informação em tempo real. Gostaria também de fazer... Uh, dizer que este é um sistema que, na medida em que todos os sensores funcionem de forma adequada, de forma correta, em toda a região, nessa medida nós vamos poder, dessa forma vamos poder ter um verdadeiro sistema que uh, nos serve para poder criar alertas precoces. Para quando nós vemos que os sensores se caem, perdemos muita informação. Nós aqui na Intesa temos também o sistema de descargas elétricas da ETH Network. E quando há um acontecimento importante, um evento severo, o que fazemos é comparar os dois sistemas e, nesse momento, podemos acompanhar os sensores que estão caídos e o sistema network. Então, aí, percebemos que se perde muita informação sobre as cargas por ter os sensores desconectados, que não estão a funcionar. Portanto, essa é a preocupação que devemos ter todos os membros deste sistema, para que os nossos... Sensores estejam sempre operacionais, porque assim não se perde informação. E quando todos os sistemas estão a funcionar, estão ativos, isso coincide plenamente com o sistema e Network. Por isso, eu peço aos meus companheiros dos serviços meteorológicos da América Central. Que nos preocupemos mais sobre os nossos sensores, que asseguremos que os nossos sensores estão sempre conectados, porque assim, desta forma, não perdemos informação. Muito obrigada. Muito obrigada, muito interessante. Um, recordo que esta sessão faz parte da Semana Ambiental Ibero-Americana, cujo objetivo é poder reunir mensagens-chave para poder levar à futura agenda ambiental ibero-americana. Por isso, o chat está aberto para que todo o público possa uh, contribuir com recomendações, sugestões, conclusões, ideias que possam servir para a elaboração das mensagens-chave para a agenda ambiental ibero-americana. Por último, quero dar a palavra a Rodney Martínez, representante para a América do Norte, a América Central e, e Caraíbas, da Organização Meteorológica Mundial, da sua perspectiva baseada como diretor da CIFEN e como membro dos vários comitês científicos do qual forma parte e de vários projetos relacionados com a gestão de dados de informação, alerta precoce, serviço de urgências climáticas, com toda a sua perspectiva, quais são os desafios e oportunidades um, tem a, a região ibero-americana para a observação de dados meteorológicos. Muito obrigada. Muito obrigada, bom dia a todos por esta oportunidade, eu acho que nesta sessão vimos que temos uma cultura do que é a cooperação a nível global da, da, da que é a experiência regional materializada na rede de raios da América Central é, e de países beneficiários como o Panamá. Tendo a minha experiência e tendo em contexto este contexto, queria partilhar com vocês algumas mensagens-chave e este é o objetivo desta apresentação, poder transmitir essas mensagens-chave que queremos, que gostaríamos que fossem abordados um, na Conferência do Ambiente Ibero-Americana, mensagens que alguma, para que de alguma forma poderemos continuar a fazer progressos. Queria destacar que as, as mensagens que ouvimos hoje, a região ibero-americana, Uh, queria também reconhecer uh, os avanços, os progressos. A região ibero-americana aumentou de forma substancial a, gera a geração de conhecimento em hidrometeorologia e o clima nas últimas éticas. Este vai acompanhado com o esforço dos países por manter as suas redes de observação. E é óbvia e evidente a participação cada vez uh, maior dos especialistas da região que já estão... Uh, publicar uh, relatórios do Estado, do do, Climica, do Clima e recentemente foi lançada para a América Latina e Caraíba uh, uh, em agosto. O que vemos é uma participação muito ativa, é muito positivo, é bom, significa que uh, os esforços podem dar os seus frutos e podemos entender cada vez melhor o que acontece na região e é graças a esses esforços que os países fizeram em poder manter as redes de observação. Conhecemos o contexto, a situação económica e social da região agravada pela pandemia. A pandemia agravou já a situação grave que existia antes e isso trouxe vários desafios à sustentabilidade da operação das redes de observação e em alguns casos, a possibilidade de aumentar a sua cobertura. Temos cada vez mais casos e provas de degradação ou descontinuação de muitas estações que fazem parte das redes de observação de vários países. Mas também temos outro problema estrutural. É que a região tem uma grande fragmentação de esforços, Uh, impulsionados por diferentes agendas que não estão a ser coordenadas por parte da cooperação internacional, projetos com financiamento climático, sistema de alerta precoce, iniciativas de governos locais, esforços do setor privado que uh, levaram à instalação de estações hidro-meteorológicas em paralelo às redes oficiais dos países, com diferentes uh, padrões, estándares que dificultam a sua integração, sustentabilidade e em alguns casos, que oferecem informação redundante. Uh, a grande paradoxa na região da América Latina e Caraíbas é que esse grande progresso na geração de conhecimento hidrometeorológico e climático, os esforços por manter e por melhorar as redes de observação, não se refletem necessariamente uh, nos rendimentos críticos dentro dos processos de desenvolvimento setorial e territorial em grande parte da região. Isso, sim, foi visto num recente relatório elaborado pela ONN. Não, não é visível de uma forma clara, a nível político, o papel da informação hidrometrológica como um contributo transversal, intersectorial, fundamental para o desenvolvimento. Então, este eu digo porque finalmente... Temos boas práticas, temos uma, uma tradição de cooperação, mas onde existem os desafios, onde eles estão a acontecer, e não falo só do ponto de vista da investigação científica, instrumentalização, mas também do ponto de vista da inovação, para conseguir uma transformação, não podemos continuar a fazer o mesmo e esperar resultados diferentes. O que queremos é maximizada a utilização do conhecimento da informação meteorológica para poder planificar melhor, para criar mais desenvolvimento e poder construir. Então, quando nós falamos da cooperação nacional e os serviços meteorológicos, temos que ver o contexto global. A, a tripla crise planetária que vivemos, a mudança climática, a perda de biodiversidade e, e poluição no contexto social e económico, e isto uh, uh, uh, uh, impõe aos serviços meteorológicos grandes desafios, têm mais exigências, é, são precisos mais serviços, mais cobertura, mais precisão, etc. E, uh, contudo, os lançamentos são cada vez mais frágeis e estão cada vez mais suscetíveis às crises fiscais. Se há uma crise fiscal, os serviços meteorológicos são os primeiros a sofrerem recortes. Os serviços meteorológicos esforçam-se muito por seguir, -se a continuar com o ritmo dos desafios, com uma abordagem aos serviços, mas mais incorporação de informação disponível, são agentes chave uh, para os processos de adaptação, mas para os países, a maior parte dos países da, da região, os serviços meteorológicos são considerados como um gasto e não um investimento. E, no entanto, podem ajudar a agricultura, segurança, na melhor gestão dos recursos hídricos, na saúde, ou seja, todos esses setores que são desenvolvidos graças a, ou melhor, graças aos serviços meteorológicos. Então, quando falamos do papel da cooperação regional e dos sistemas de observação, eu acho que... A pergunta é como poder reinventar a, a, a cooperação dentro do contexto atual. A cooperação a, regional deve apoiar com prioridade o posicionamento e articulação dos serviços meteorológicos aos a, a eixos do desenvolvimento nos respectivos países. Tem uma importância estratégica, social e económica. Os benefícios a, têm uma importância a, fundamental. E, finalmente... É necessário fazer com que os serviços meteorológicos sejam considerados parte das políticas públicas e isto exige um esforço e um apoio adicional por parte das regiões. A cooperação regional deve mobilizar processos transforma de transformação para poder fortalecer a interface da ciência política e isso implica ter de apoiar a inovação Precisamos de uma nova abordagem, de uma nova forma de fazer as coisas. Devemos inovar para poder mudar essa percepção tão negativa de que os serviços meteorológicos e sistemas de observação são gastos e não investimentos para o desenvolvimento, como está constantemente a ser demonstrado e como podemos ouvir durante toda a sessão. A cooperação regional deve estimular a construção de mecanismos para poder vincular adequadamente o setor privado no esforço de observação hidrometeorológica. A informação meteorológica operacional dá valor a todas as operações comerciais, dá valor uh, ao setor privado e o setor privado tem que se uh, envolver de uma forma diferente, mas para tal precisamos de construir essa interface de diálogo e esta é outra oportunidade para que a cooperação regional uh, entre em ação. E, finalmente, nós uh, que temos, estamos perante uma grande paradoxa, nunca antes a humanidade tinha tido tanta capacidade de observação global em tempo real, nunca antes tivemos tanta informação geográfica e plataformas para poder visualizar o território e as suas dinâmicas, Nunca antes tínhamos visto tanta divergência, tanta diferença entre o que, deveria, o que se deveria fazer e o que se está a fazer no território. Se não podemos ver os resultados uh, uh, das ideias para, mudar, para ir contra as mudanças climáticas e o que está a acontecer no terreno. A região ibero-americana tem um poderoso sistema de redes de cooperação em diferentes temáticas, que podem ser um instrumento fundamental para poder invertir essa tendência na região com uma abordagem inovadora. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigada, Rodney. Muito interessante todas estas últimas conclusões. Eu acho que podem fazer parte diretamente das conclusões da, da jornada de hoje. Também Juliana Baez tinha tomado nota de uma série de conclusões e a nossa companheira Berta Almedo escreveu no chat também uma conclusão muito importante, disse, nossa região uh, tem vindo a evoluir no que diz respeito aos produtos e serviços e ferramentas dos serviços meteorológicos e hidrológicos, mas é, possível, é necessário promover os espaços para poder uh, fazer incidência nos orçamentos dos governos. É uma conclusão, eu acho que uh, junta-se perfeitamente àquelas referidas pelo Ronnie e pelo Julián. Já estamos fora do tempo, mas imagino que ainda podemos resumir. Uh, num minuto ou dois, se alguém quer tomar nota, de alguma conclusão ou alguma ideia para o futuro, alguma lição aprendida para poder um, tomar nota. Uh, tendo em conta a agenda ambiental. Se alguém quer acrescentar mais alguma ideia que podemos acrescentar às conclusões uh, da sessão de hoje. E se não podemos, se calhar, responder a uma pergunta que ficou por aí no chat. Alguém perguntava como se pode aceder à informação que está na rede, por parte, uh, vertida na, adicionada à rede de, por parte dos utilizadores. A informação da troca de dados uh, a nível global faz através do sistema mundial de informação da OMM e tem três tem tem uma série de centros globais no caso das américas temos um centro mundial no serviço meteorológico do Brasil em Met uh, há uma página web tem uma página web terá que consultar a página web uh, para poder distribuir, ter acesso a essa informação. Essa informação está acessível através da internet, a informação do, que, que, utilizada pelos Estados e uh, utilizada pelo Serviço Meteorológico Mundial. Se me permite uh, completar... Obviamente há muita, muita mais informação que não está disponível, há uma série de políticas nacionais de, de dados e de distribuição de informação. E também depende de cada país e há mais ou menos mais quantidade de, de dados que têm acesso livre. O Panamá, por exemplo, tem muita informação que está disponível e há outros países que têm apenas disponível a informação dos, dos protocolos internacionais. Muito obrigada, Julián e Jorge. Vamos fechar a sessão. Que saibam todos os participantes que podem ter vão poder ter acesso ao, ao vídeo desta sessão. Peço que temos outra pergunta. É importante isso que menciona Rodney, que o sistema de recompilação de dados são vistos como um, um gasto e não investimento. O sistema de alerta precoce se permite prevenir perdas económicas e, sobretudo, vidas, estou de acordo em que há que mudar esta situação. Acho que a escalabilidade uh, que se conseguiu com a rede de descargas é um exemplo de boas práticas que deve continuar a ser replicado, porque potenciou o que já existia. Muito, muito obrigada a todos pelas, uh, pelos vossos contributos. Queria agradecer ao Centro de Formação da Guatemala para a realização da sessão. Podem ver o vídeo da ação na página web do evento. Muito obrigada, bom dia, boa tarde a todos.